Xauê, papapá, salve nosso Pau Xalá Salve nosso Senhor Jesus Cristo e fala, Viajei num lindo sonho E nesse sonho eu encontrei Respostas de tantas perguntas Busque sick O sonho tão lindo mostrou. E não estamos sós. Salve nosso bachalá, salve nosso mestre Jesus. Tchau.